Boa noite, galerinha. Olha quem tá de volta. La grandona. A ordinária. Opa. Passa aqui. Passa. Antes que fech. Passamos. Boa noite galerinha, estamos de volta com a nossa Lander Caso alguém pergunte foi o que houve Dona Lander estava com um problema de biela Vou passar aqui Eu não sei muito bem dizer o que é uma biela Mas eu sei que é um, uma peça que fica na parte de baixo do motor eu acho Então tem que Mexer em muita coisa pra chegar nela Mas o importante é que O motor agora tá zero Cara, dá gosto de andar devagar com essa moto agora para a zoadinha que fica Porra, tá uma delícia. Véio. Tá uma delícia. Bom, se estiverem achando que eu vou deixar esse caras escapar, eu não vou não, velho. Você não vai escapar de mim não, pai. Eu não posso... Deixar ali rotação, então eu tenho que cortar cedo. Tem que cortar cedo as marchas. Eu estou indo a no máximo 6 mil giros. mil giros no máximo tá bom pra vocês bom seis mil é pouco né? a moto que vai a 10 não é pouco é um pouquinho acima da metade dá pra andar em situações como essa agora que a gente passou sendo tranquilo até porque ninguém vai Ninguém vai correr, né? No corredor Qual <risos> é a frase bem engraçada agora? Ninguém vai correr no corredor Então assim, seis mil giros Corta Velocidade máxima que eu atingi na quinta marcha, com 6.000 giros é. É. 90, 90 por hora, por aí assim. Essa rodoviária, carrão bonito, né? vai ser essa aqui durante duas semanas até mais o motor novamente o cara me recomendou o mecânico o galego lá de gago motos eu fiz serviço lá fazendo comercial para os caras aí <risos> não mas o serviço é muito bom gago motos lá no pó da lima pode procurar serviço de motor procure pelo galego Quero te dizer, o motor, tá, vai dar merda. Acho que deu ali, ó. Procura lá o Galego, que o Galego manja. Quem me recomendou foi até Nenêinho. Falou, ó, oh, Raul, vá lá em gago procure Galego. Se for outro cara, não queira. Eu prontamente... O médico dela, o clínico dela disse: Ó, oh, procure esse ginecologista para sua menina. Eu vou dizer que não Oxi. é só ele mesmo. Ali não foi nem o um gineco, ali foi um cardiologista no coração da bichinha. Quase que eu tenho observado é que se eu tô saindo mais tarde, né? Mas eu tô vendo que o trânsito tá tá pesado. Ai, ai, a cara que eu tinha na minha cara, não gostei. Viu? Porra, chega de chuva. velho. Sim, só pra fechar. É, tô sentindo o trânsito pesado esses dias, até mesmo depois do período crítico. De 7 horas, eu acho que não era pra estar assim mais não, era pra tá mais, mais light. Mas tudo bem. Voltando à goteira. Não gostei, não gostei. Tô meio resfriado aqui. E aí, vai meter? Mete meter um carro desse não, velho. Tá... É caro pra porra. Vamos cá, vamos cá O que a gente passa Não me aperte Não, não, não Me deixa à vontade Porra, Sabe qual é o trabalho de de chuva No domingo de manhã Fui levar uma amiga lá em Ai, ai, ai Lá em Patamares Ela tinha que estar lá 7 horas da manhã. Beleza. 7 horas da manhã eu passei por lá. Passei. Por que passei? Porque eu passei direto. Não sei muito bem diferenciar patamar de, de. De Jaguaribe. Só que assim, eu não prestei atenção no posto do, onde ela ia ficar, que era no, no Salvamar. Porque, velho, eu tava tomando chuva. Eu tava tomando muita chuva. Mano, chuva pra caralho! Ai, e nem de eu tô reclamar <risos> Que eu tomei outra chuva Na volta ah, isso, Ontem eu fiquei aí Quase o dia todo em casa E assim que eu cheguei Eu tive que ir com, com, com outra amiga Lá no Parque São Bartolomeu Gó de uma caminhada que rolou lá Até a Represa do Cobre Quem achar assim que Salvador não tem cachoeira, se engana, Eu Acho que tem três cachoeiras aqui em Salvador. Todas as três lá dentro. No Parque São Bartolomeu, o primeiro parque do estado. Ah, sim me disseram, não sei. tensionar mais um pouquinho aqui 6.000 mil giros pronto 94 95 pronto quando eu cheguei depois dessa chuva vou tomar um banho um café fui ver se colega desse enrolar quando eu cheguei em casa era em duas horas da tarde mais ou menos e aí me tranquei em casa espirrando pra porra né fechar aqui E o outro lado também Pera aí, pera aí Vamos fechar aqui Fechou, pronto hum. <risos> oh. <risos> Não, não, não, não Não tô preservando a minha bichinha, não Seu gordo É te pega lá na frente, viado pego lá na frente, você vai parar, você vai reduzir. Tiraram o radar que tinha aqui. Oi, tiraram. <risos> Passando aqui, esperando o radar. Cadê o radar? Boa, também eu acho justo. Um radar no meio do nada. No meio do nada. É igual esse radar que tem aqui na frente. Tomara que tenha um tirado ele também, né? O radar mais sinossante de Salvador. Depois de um túnel, antes de uma reta enorme. Cadê tiraram? Tiraram. Muito bem. Parabéns, Prefeitura. Parabéns. Não tem porquê ter aquele radar aqui. Aqui, hum, esse lado abino. Deve estar vindo algum outro radar maior, mais perigoso, daquele moderno. Sei não, hum, olha que parou ali, o gordo. Bonito isso daí, essa cor preto com laranja do caralho queria a minha dessa, mas não tinha mais, só tinha toda preta, porra nenhuma, não, fiquei quer com essa porra? Serve? Pior é a pé porra, eu esqueci o celular, esqueci chave. Porra, que coisa pra caralho chovendo a manhã toda aí e aí, virou. Eu estou vendo gotas, eu estou vendo gotas, eu estou sentindo gotas, não, chuva não, chuva de novo não, eu estou sentindo chuva, porra, e pior que não pode correr, velho. porra, isso que me fode, ai, ai, ai, ai, ai, ah, tá, não é que você entrou, devagar e brocha. Então o que, é que a gente pode fazer? Esticar o máximo que puder pra tentar sair da direção dessa nuvem! Vamos fugir da nuvem! Ah, olha, o lado de cá é mais confiável. O pessoal gosta de espalhar pro lado de buzu. Sabe o lado de buzu é seguro. Hum. Oh, abra só um pouquinho aí, vá. Abra só um pouquinho que eu passo. Vá! Vá! Abra desgrama! Tem que lembrar que eu não posso esticar muito não, porque esse freio não tá bom. Tá segurando, mas tá. Não tá como eu gosto. Tá freando, mas não tá como eu tô acostumado. Tome água. Porra, tomara que eu saia logo dessa nuvem. Olha, acho que eu consegui. Bom, aqui eu já não tô mais sentindo a chuva. Bom, aqui é a Avenida San Martin ela segue em direção. Leste. Porra, abre um pouquinho, vai. E agora eu vou sentido. papá, vou descer, contornar. na direção norte-nordeste rapaz, é. é Compasso! Cabeça de bússola? Saudade de você, nega! Saudade! É uma moto que eu mal consigo tocar... <risos> tocar o pé no chão! Engraçado que quando eu dou essa moto pra os colegas andarem, depois que eles montam, aí fica, pô, é essa, como é que você anda nesse negócio? Eu, pois é, eu ando, você fica na pontinha do pé, ué, eu fico na pontinha do pé, aí nem o pé toca no chão, mas fico, não sei como mas eu fico nela, é vontade. Minha próxima é uma XT Tô Tocando no chão ou não mas Vai ser uma XT Nossa a próxima moto é uma Yamaha XT 660 Que ano eu não sei Mas vai ser Vai ser lindo. Vai ser lindo. Quer falar a vocês quanto saiu o serviço do motor dela? Eu não tô lembrado. Acho que eu, acho que não, não, não falei não. Bom, a brincadeira, saiu por R$ 879, 879. Depois eu vou dar uma lida na nota de serviço e vou especificar para vocês o que foi feito. Essa ela tá aqui, né? A radar me pegou uma vez É, rapaz Saiu salgado, mas o Importante é que a essa moto tá excelente, tá boa demais. Trocou biela, trocou jogo de anel, fez serviço no torneiro. Porra agora né, seu viado, você já jogou a porra do seu ônibus. bom, véio. ficou bom, o negócio ficou bom se devagar com a moto chega faz um, um som gostoso coisa top chegando na nossa área daqui pra frente o negócio bem mais tranquilo então a gente vai encerrando boa noite pra vocês galerinha bom descanso e até a próxima tchau tchau